Existem cinco verdades cruéis de serem vividas, que vêm à tona com o passar dos anos, e que muito provavelmente mudará a sua perspectiva de mundo. A partir disso, as coisas não mais se demonstrarão ser como antes, podendo te fazer se sentir até mesmo incapaz de suscitar interesse ou de se sensibilizar com certos fatos. Enfim, caso vive em uma bolha e nunca tenha se decepcionado profundamente com as coisas ao seu redor, Sugiro que pule esse vídeo, pois você ainda não compreendeu o que irei falar, mas caso continue, verá que não é somente você que se sente ruim por certas coisas acontecerem em sua vida, essas das quais podem até parecer incompreensíveis para outras pessoas além de você, pois você sente que nenhuma outra pessoa compreende o que sente. Portanto, se deseja saber agora quais são essas cinco verdades, então vamos direto ao que interessa. A primeira verdade é que as suas relações com as pessoas que ama, gosta ou até mesmo são de sua família podem se desgastar com o passar do tempo, pois o excesso de zelo faz com que o convívio se desgaste, as pessoas se sentem sufocadas e, de certo modo, até mesmo presas à vontade do outro. O problema em si não se dá pelo cuidado que tem com a outra parte, mas sim o excesso, a diferença entre o remédio e o veneno, está na dose, portanto veja bem, às vezes é necessário refletir um pouco se as suas atitudes estão ajudando ou estão atrapalhando de certo modo a pessoa ao seu redor, pois nessa verdade se abriga grandes lições para a sua vida, visto que tanto no erro como no excesso é necessário entender que as pessoas são falhas, logo não julgue alguém por um instante de irracionalidade, espere com que os seus sentimentos se acalmem e a situação esteja melhor, para conversar com ela e verá que ela ainda sente algo por você. Ela não deixará de te amar. Às vezes, a pressão que a pessoa está sentindo faz com que ela tome certas atitudes de modo insensato, mas que isso é apenas um reflexo do que está passando, devendo você ter o um entendimento para que consiga lidar com essa situação da melhor forma possível. Agora, passando para o outro lado da moeda, até concordo que existem pessoas da sua família que podem desejar o seu mal, uma situação bastante delicada, pois você deve conseguir discernir esse tipo de pessoa com a do exemplo anterior, sem deixar com que a sua mente fique nublada com dúvidas. Pois veja bem, pessoas que desejam o seu mal normalmente expressam isso de forma vaga, podendo até mesmo disfarçar isso com um sorriso no rosto e sendo bem direto prefira manter distância de pessoas assim elas nada agregam para você e as chances dela vir a te caçoar por algum erro que teve ou mesmo tentar te atrapalhar de alguma forma são grandes portanto é necessário evitar pessoas que jogarão contra você o errado será idealizado como certo em diversos campos da sua vida você sabe muito bem distinguir o certo do errado mas em certas áreas as pessoas visando interesses próprios farão até mesmo atrocidades, e considerarão isso como certo. E, aliás, isso está arraigado em nossa sociedade, e mesmo que você deseje mudar esse cenário, não conseguirá, porque a sua voz será somente mais uma, em meio a uma multidão. O seu poder de querer mudar isso é ínfimo, se comparado ao poder já estabelecido pelos que adotam esse sistema. Sabe, existe uma frase que pode definir muito bem o que as pessoas fazem, e me desculpe até mesmo o vocabulário, mas preciso dizer, quem aluga a parte de trás não tem direito de reclamar. Bom, essa verdade pode te incomodar, mas será necessária para que consiga trabalhar da melhor forma possível, com os fatos, e garantir assim o seu sucesso. Pois acredito que é melhor se conformar com o que de fato acontece e se adaptar a isso do que viver se lamentando pelo jeito que a banda toca. A vida não é justa. As relações, muitas das vezes, podem ser tidas como injustas, e vendo de um campo de vista realista, as coisas serão bem mais difíceis para aquelas pessoas que vêm de baixo do que para aqueles que já nasceram de uma família boa, que teve condições para estudar nas melhores escolas e tudo mais. Logo entenda, as coisas serão muito mais difíceis para aqueles que vêm de uma defasagem muito grande, cultural, educacional, não teve ensino, não teve amor da família, e nesse ponto, muitas pessoas passam por muito mais dificuldades para conseguirem conquistar o que tanto deseja O mundo não é justo, de fato. Mas agora você pode passar a vida inteira reclamando disso ou fazendo alguma coisa para tentar mudar essa realidade. Porque um ponto é certo. Se alguém quer algo de verdade, essa pessoa vai atrás do que tanto deseja. E quando essa está fazendo o que ama, ela aceita levar mais pancada da vida e lutar mais por aquilo que deseja fazendo com que o gosto da vitória seja melhor. Enfim, mesmo que haja diferenças na linha de largada dos competidores, o vencedor sempre será aquele que, com determinação, perseverar em seus objetivos. Esse sim é o verdadeiro vencedor, pois diante da vida não ser justa, ele se tornou uma pessoa mais forte, que conseguirá absorver mais pancadas, lidar com situações mais difíceis e saber de suas capacidades. Uma outra coisa que deve saber é que uma atitude sua do passado pode vir à tona no seu presente e transformar a sua vida em um verdadeiro caos. Isso independentemente de no seu presente, você ser uma pessoa totalmente diferente do que era anos atrás na sua vida. Os seus fantasmas do passado podem te acompanhar por uma vida inteira. Nesse ponto, as pessoas farão isso por vários motivos. Por quererem te julgar, julgar as suas escolhas, reviver um erro seu do passado e blá blá blá. Seja lá qual for o motivo delas fazerem isso. Lembre-se, aquilo não define a pessoa que você é ou quer se tornar. Então não caia na armadilha de ter uma atitude insensata nesse momento. Apenas demonstre que você é maior do que o erro que teve. Logo não se desespere ou se sinta surpreso por alguém próximo a você tentar reviver um erro seu do passado. Isso vai acontecer e não tem como escapar desse fato. Porém, aprenda a lidar com seus erros e tirar lições desses acontecimentos. E por fim, nada possui realmente um significado, exceto aquele que atribuímos às coisas. E calma que isso é muito mais fácil de se entender do que imagina. E também é capaz de fazer com que você tenha mais harmonia em sua vida. Bom, se você fica atribuindo muito significado às coisas, de certo modo, você se limita a sentir coisas que até mesmo não gostaria. Por exemplo, imagine que você não gostaria que fulano fizesse tal coisa sem você logo daí o fulano vai lá e faz essa tal coisa sem você e me diga aí é bem capaz de você se sentir ruim por não ter feito parte dessa experiência junto ao fulano portanto saiba controlar as suas expectativas para manter a sua conformidade com a realidade evitando assim se decepcionar com muitas coisas e bom espero que esse conteúdo possa ter te ajudado de alguma forma.